Exato. É, a Margarina é muito Agradecida a Deus né? -a. Eu vou falar é, O que ficou mais emocionante é a Foi a chegada dele é a chegada, a Mato a Grosso. Grosso. Grosso E, com e, com e tudo, é, né? Eu encontro Então Gosto. nós temos Somente agradecer a vocês Essa turma legal é Essa recepção de vocês então, É a, a primeira vez que você participa a primeira vez que a gente participa primeira vez é tão bom ter um encontro, né? É um encontro. O encontro renova, né? Renova a alma, né? Renova tudo. Ressuscita. O espírito, né? foi maravilhoso. Muito bom mesmo, viu? Quantos filhos? Chamando de Ronaldo, pensando que era o Ronaldo ali. Ah, acho que ele não me conhecia, não. não conhecia. É, e foi muito emocionante. Muito a chegada de vocês. Foi muito bom mesmo, acho viu? A gente é, né? E eu vou falar aqui, ficou a melhor chegada. Ai, que bom! Eu te agradeço. Todo mundo mesmo. aqui, os professores estavam aqui. A, a professora a lá, lá. lá, o professor, todo mundo. A chegada no músico. Ah, ele não viu a hora um de estar aqui porque ele nunca viaja, ele gosta só da tal Paranaíba. O Mítio lá é um ele, ele trabalha com o que lá? Com café. Café, café e transportador. Transportador. Barana... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ó, parabéns, e ficou um registro bonito. A presença de vocês deu calor aqui. Foi muito gente que agradece vocês. Muito bom. Leva um abraço, todo mundo. Obrigado, Deus. Sim. Um abraço. Como que foi um o encontro? Muito bom, muito bom. Gostei demais de receber os amigos, conheci a maioria deles. Não conhecia os dois ou três, mas depois eu me localizei. Estou gostando muito, estou muito satisfeito. Quantos quilômetros você andou? 500. 500 quilômetros? um prazer. E você estudou aqui? Estudei aqui, fui três anos aqui, de 79 a 81. Saí e deixei grandes amigos e grandes saudades também. Como que você chegou em Franca? Tá? Indicado? Como é que é? Eu, eu trabalhava em Ribeirão Preto, trabalhava numa empresa lá de topografia, trabalhava junto comigo, um colega de trabalho, lá aqui, formou no Agrícola. E ele recente tinha formado e estava trabalhando junto comigo. Na época, eu fazia um colegial ainda. Ele falou, vai lá pro agrícola, você vai no Custéco. Qual que era o nome dele? E Eliseu. Eliseu, ah, Eliseu. profeta. Fiz esse curso técnico, trabalhei três anos numa fazenda, como técnico agrícola. Fui muito bem-sucedido, gostei demais e depois me formei em Direito. Mas também não advogo. Mas enfim, gostei demais. Foi uma passagem com o e Hoje é empresário lá em Paranaíba. Paranaíba. É, eu nasci lá. Você tem fazenda de café? Como é, que é? é. Lá a gente pesca com pecuária e cana de açúcar. Cana de açúcar. É. A, a sua família é de onde? De lá. Eu nasci lá em Paranaíba. Minha esposa também Merdão, nasci lá. Eu sou de lá, lá é o meu lugar. É o seu lugar, a sua região. É. E você já tinha vindo aqui em Franca, retornado assim, é, para encontro não? Primeiro não, foi encontro? Não, não, não. Tinha saudade, sonhava com esse momento, achava que isso nunca ia acontecer. e, Enfim, aconteceu, estou muito feliz de estar aqui. Andei essa distância toda, mas para mim foi um prazer, não estou reclamando. Estou só agradecendo a oportunidade de rever os amigos da qual a gente sofreu três anos, sofremos, mas hoje é uma alegria. Comeu muita Nós batata lá. Nós éramos felizes lá. e nem sabíamos. É. Comeu muita batata lá. Muita batata. Manga, É. Vai, é. É. É. É. samba, é. é. mas é, de um vez em quando. Oh. No agrícola não tinha muito. Parabéns e valeu a pena. A sua apela. Apela. A chegada aqui foi boa. Estou toda que registrada, viu, parabéns, boa. parabéns mesmo, viu, ela já falou um pouco aí da, da sua família, né, é... e daqui um é, tempo, hoje eu, tô... eu tenho dois filhos, Só, só até agradecer a Deus. Deus me deu mais do que até eu acho que eu merecia. Quantos irmãos seus? Eu sou, em três irmãos. o nome deles? Eu, meu, meu irmão mais velho, chama -me Milton, Meu irmão do meio nome é E meu nome é Milton. Eu sou ah, o Deus. caçulinha da mamãe. O caçula, o seu pai, o nome dele? João. João de quê? João Alves dos Santos. É vivo até hoje. Quantos gosto de anos? Dança, baile, 84. 84. E a sua mãe? Minha mãe Josefa, ela tem 80 anos, tá firme ainda, graças a Deus. E eu vejo eles todo dia e pra mim é um prazer. É Prazer. Hamilton, você conheceu o avô? Quem? A avô eu seu? Conheci. conheci pai da minha mãe. Como que se chamava? Conheci. Pedro José Pedro. Conheci meu avô, minha avó da parte materna. E conheci minha avó da parte paterna. Que bom. Ó, oh, parabéns. Esse encontro foi uma família de história, né? Foi, foi sim. Ah, história sua. Parabéns. Obrigado. Você é, reviu muitos professores aí. Demais. Parabéns. Foi muito bom. Aê, aê. Você é o que levanta mais cedo. Eu acordo quatro horas. Acordo quatro horas. É, todo dia, né? Oh, você Ó. sabe que quatro horas. não As pessoas falam...